Olá a todos e a todas, aqui é o professor Rodrigo Eu vou mostrar para vocês nesse tutorial rápido Como salvar as configurações, a estrutura toda de um curso E depois carregar num novo curso essa mesma estrutura Ou seja, fazer o backup e depois restabelecê lo num novo curso E aproveitar toda a estrutura já pré-configurada Então, primeira coisa a se fazer é criar essa, esse backup no curso antigo que está encerrando o que eu vou fazer agora eu estou logado aqui na minha conta, no Moodle estou no painel inicial eu vou selecionar aquele curso que eu quero uh, salvar então eu vou fazer esse backup nessa turma da 102 aqui, matemática eu vou entrar no curso entrando no curso eu vou descer lá embaixo Diminuir aqui. eu vou entrar lá embaixo em administração Backup, clico aqui, e aí eu recomendo não mexer em nada nessas seleções, aqui ele pede tudo que quer é para incluir ou não um, ao salvar fazer esse backup, eu recomendo não mexer, faz o backup completo e lembrando que, observando que vocês não vão fazer backup de dados de usuários que fizeram, atividades que os alunos fizeram, vai ser a estrutura do curso. Clico em próximo Aqui eu vou poder, nessa parte, selecionar especificamente itens que eu não quero Que apareça, que seja feito o backup Também recomendo que seja feito o backup de tudo Porque na hora de restabelecer, aí sim eu posso escolher aquilo que eu não quero E mais uma vez mostrando que dados de usuário não serão armazenados nesse backup Quando a gente restabelecer ele vai estar limpo, apenas com a estrutura do curso Eu vou descer lá embaixo e aí sim, clicando novamente em próximo. E agora ele dá um resumo novamente do que vai ser feito o backup. Eu não preciso mexer em nada, mas aqui em cima eu gosto de alterar que é o um nome que vai ficar salvo na nuvem, tá? No servidor. Eu vou colocar um nome mais simplificado para que eu possa entender. Eu vou mudar aqui para para Matemática 102, 2020, que, é, que foi essa turma, foi a turma de matemática da 102, anos do uh, 2020. Não precisa mudar aquele nome, mas eu gosto para minha organização, executar o backup. Agora ele vai fazer o backup aqui, ele é relativamente rápido, vai demorar mais ou menos de acordo com, o seu, com a quantidade de dados que possuía e pronto, o arquivo backup foi criado com sucesso, então continuamos e está encerrado agora eu vou já está pronto, eu vou para minha nova turma, agora 2021 matemática 102 e eu quero aproveitar aquela estrutura e depois alterar, mas ter aquela estrutura básica, eu entrei na turma na nova turma e novamente em administração eu venho em restaurar Clico em restaurar e aqui em cima escolher um arquivo. Eu posso ter ele salvo no meu computador, baixar para o meu computador esse backup e depois carregar aqui. Aqui se eu tiver que escolher o arquivo do meu computador, aqui a área de backup, uh, eu vou procurar em área de backup de arquivos privados do usuário. Então veja que está aqui em cima, matemática 102-2020. É essa eu posso download e baixar para o meu computador, salvar isso Ou clicar em restaurar, e é isso que eu quero Pronto, agora ele vai dar novamente Agora ele vai fazer o processo inverso Ele vai mostrar tudo que vai ser restaurado e carregado no novo curso tá? Então, detalhes do curso Aqui as informações, toda a estrutura que eu montei Lembrando que ele está marcado com X, informações do usuário, ou seja, informações do usuário não serão baixadas Eu vou continuar Nesta parte, eu vou escolher o destino onde vai ser restaurado esse backup Então, como eu já entrei no curso, que eu tenho interesse, ele vai pedir para mim restaurar neste curso Aí eu vou mesclar com o conteúdo existente Se tem alguma coisa ele não vai excluir Ou se eu fizer eu posso limpar tudo ele Vai excluir, vai ficar somente a estrutura que eu uh, importar agora Ou eu posso ainda restaurar em um outro curso existente Aí eu teria que selecionar algum curso que eu já tenho lá criado Caso eu não tivesse entrado no curso específico Mas eu estou nele Então eu clico aqui em cima em continuar Agora nesse momento eu posso desselecionar Itens específicos algumas, uh, Itens específicos Para não importar Eu não vou tirar nada E aqui da mesma forma Agora os, lá, os blocos Maiores, agora aqui itens mais Pontuais que eu posso Não importar Eu vou, vou importar todo ele Depois eu posso excluir dentro do Moodle né? Então próximo E agora ele vai dar um resumo Pede para eu revisar um resumo de tudo que será importado como eu estou ciente de tudo que vai ser importado, então, executar a restauração então, agora aguardamos um pouco, agora ele tende a demorar um pouquinho, até fazer o processo esse processo também pode demorar mais ou menos, de acordo com a quantidade de de arquivos do tamanho do arquivo de backup, né, que está sendo restabelecido. Agora ele já está em processo de conclusão. Pronto, o curso foi restaurado com sucesso. Clique no botão Continuar abaixo para visualizar o curso que você restaurou. Então vamos fazer isso. Clicamos em Continuar e agora a gente pode visualizar. Ó, estou na disciplina de 2021, Matemática 102 e está justamente a mesma estrutura do curso anterior, lembrando que está sem dados de usuário, e agora eu posso trabalhar em cima dele, fazer os ajustes, mas a estrutura toda está pronta, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem, fiquem à vontade, mandem mensagem que eu posso ajudá-los, até mais.